E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo Olá, amiga. Olá, amigo. Áreas de instabilidade se formam por todo o estado de São Paulo. Clima úmido ainda e muito calor favorecem as instabilidades que aconteceram pela madrugada, principalmente no nordeste do estado, em direção a Minas Gerais, no Vale do Paraíba e também ao litoral norte. Essas pancadas de chuvas podem acontecer ainda pela manhã, mas tem períodos de melhoria, o sol brilha, aquece, eleva a temperatura e aí... A tarde, temporais virão novamente de forma isolada, em alguns lugares mais fortes, como ontem na Grande São Paulo, região de Guarulhos, e em outros lugares também. Então é bom estarmos prevenidos. Temporais, raios, ventos fortes, rajadas de até 80, 90 km horários, muito cuidado entre a tarde e a noite. São pontuais, isoladas essas chuvas fortes que podem acontecer. Grande abraço a todos! O